Thank you. Falta que você faz Esse novo começo tá me matando Meu redor. <Sess> Nada, <chuyperson> <Là> <-miş> Queria te ver e te ouvir. Quando aqui oh, oh, oh, oh, oh. Me deixou assim Com uma sombra Em volta de mim